Bom dia a todos os servidores e todas as servidoras, colaboradores e colaboradoras da ANEL, e aqueles que estão aqui presentes no nosso auditório, acompanhando essa reunião, e também a todos e todas que estão acompanhando a reunião pública da diretoria da ANEL pela internet. Cumprimento o diretor Ricardo Tille, a diretora Agnes, e informo que o diretor Sandoval eh, não participará da, desta reunião eh, por um impedimento pessoal, e o diretor Fernando Mosna também eh, não participará, está em missão representando o Anel fora de Brasília. Eu cumprimento procurador-geral Luiz Eduardo, o secretário-geral Carlos Eduardo, e toda a equipe da ANEL que nos assessora aqui para que essa reunião possa ser transmitida pela internet. Nós temos quórum de três diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Então, declaro é, aberta a 11 reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. E eu comunico que, na quarta-feira, dia 12 de abril, Portanto, amanhã a ANEL promoverá das 9 às 17h30 o sexto seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada de Transmissão, conhecido pela sigla GGT. O evento será híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. O seminário busca analisar evoluções recentes e novas possibilidades para a expansão da fiscalização remota da transmissão com uso de ferramentas geoespaciais. Na quinta-feira, dia 13 de abril, a ANEL realizará, a partir das 9h30, o seminário sobre usinas hidrelétricas reversíveis da State Grid, promovido em conjunto pela State Grid e EDP, e a coordenadas, esse evento coordenado pelo GESEL da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse evento será realizado aqui na agência. Também será híbrido é, pela com, online pela plat plataforma Teams, da Microsoft, que contará com a apresentação de estudos de casos e experiências internacionais sobre usinas hidrelétricas reversíveis. O objeto é aprofundar a análise do papel das usinas hidrelétricas reversíveis em um cenário de crescimento da geração renovável não controlável na matriz elétrica brasileira. Também na quinta-feira, dia 13 de abril, a ANEL sediará de forma híbrida também o workshop Controle da Infestação por Mexilhão Dourado, fase 3. O evento tem por objetivo promover o diálogo e o engajamento das partes interessadas e impactadas pelos problemas causados pela infestação do mexilão, mexilhão dourado, como governo, órgãos reguladores empresas do setor elétrico, além de apresentar os avanços mais recentes no desenvolvimento do controle biotecnológico e discutir as próximas etapas necessárias para que esta solução seja colocada em prática. A ANEL receberá os convidados no seu auditório, conhecido aqui internamente como Auditório 1, para quem deseja participar de forma online, o workshop será transmitido pelo canal da agência no YouTube. Mexilhão Dourado, que também faço aqui uma referência à importância desse tema, o Mexilhão Dourado ele tem, causa é, problemas, se não controlado, nas usinas hidrelétricas brasileiras. Na sexta-feira, dia 14 de abril, encerra-se o prazo de contribuição à consulta pública número 6, de 2023, que busca obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da CEMIG Distribuição, SA, a vigorar a partir de 28 de maio de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028. Também alguns fatos marcantes na agenda da ANEL, que eu gostaria de me, de me fazer referência ao longo da última semana. Entre os dias 30 e 31 de março, a ANEL esteve presente em Macapá, no estado do Amapá, no 24º Encontro dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica da região norte. O encontro teve a finalidade de refletir sobre as atribuições e atuação desses conselhos, bem como sobre temas relacionados à qualidade do fornecimento de energia, à universalização do seu acesso, à sua utilização consciente e eficiente e à composição da tarifa paga pela prestação Desse importante serviço público. Na quarta-feira, dia 5 de abril passado, a ANEL promoveu reuniões de alinhamento com os diretores e técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Esses encontros são periódicos entre as instituições e tratam de temas que estão em desenvolvimento e são de relevância para o setor setor elétrico do país. No dia 10 de abril, ontem, comemoramos o dia da engenharia. Em 10 de abril de 1866, falecia o tenente-coronel João Carlos de Vilagran Cabrita, comandante do 1º Batalhão de Engenharia de Guerra da Tríplice Aliança. O comandante faleceu neste dia junto a outros combatentes nas margens do rio Paraná. Em sua homenagem, comemora-se nessa data o dia da engenharia. Por meio da aplicação de conhecimentos técnicos e habilidades práticas, a engenharia é capaz de melhorar vidas e contribuir para o desenvolvimento social. Parabenizo, portanto, a todos os profissionais da área que possuem o propósito de resolver problemas e transformar a ciência em soluções práticas para o mundo. Eram esses os informes. Indago se diretora Agnes e diretor Ricardo tem alguma observação. Não havendo, eu passo a, para a de, deliberação da ATA da décima reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL de 2022, realizada em 4 de abril de 2023. na realidade é a ata da, da reunião pública ordinária de 2022 que foi realizada em 4 de abril de 2023 se todos é 23 a, a, a reunião do, da a décima reunião de 2023 e a ata da, também dessa reunião que é, foi realizada em abril 4 de abril de 2023 se a diretora Agnes e diretor Ricardo concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Aprovada, portanto, a ata da décima reunião pública ordinária da diretoria de 2023. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta dessa 11ª reunião pública ordinária da diretoria ela foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, contendo exatamente 46 itens. Os itens 2 ao 46 correspondem aos itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. O registro que foram retirados de pauta os itens 1, 5, 7 e 45. Há pedido de sustentação oral apenas para o item 8. E esse item 8 estava incluído no, no bloco, que passa a ser destacado para, para fins de sustentação oral. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada e concluída exclusivamente pelo item 8. É o que se tinha abordado, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. É, eu, não preciso, eu vou colocar em votação aqui o, os itens é, do bloco em deliberação. Eu aprovo os itens remanescentes. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e declaro que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 11ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023, na reunião de hoje, com exceção do item eh, 8, que foi destacado para eh, deliberação. Então, solicito, é, talvez fosse até desnecessário, mas eu vou solicitar ao, ao secretário Carlos Eduardo que enuncie, por favor, o item que será deliberado. Perfeito. Item 8, processo 48.500.000.828.2010, dígito 33. Assunto. Recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Médio Norte Limitada, em face do despacho número 2875 de 2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que decidiu revogar os despachos número 1974, de 2010, número 1899, de 2012, e número 3199, de 2015, no que se refere apenas à pequena central hidrelétrica PCH Salto do Sapo Parecis, além de excluir o empreendimento da partição de quedas aprovada pelo despacho número 931, de 2004. Diretor-relator, Elvio Guerra, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bem, é, em que pese esse processo está no, no, no bloco, é, portanto, com seu voto disponibilizado na página da ANEL é, na última quinta-feira, quarta, né? quinta, eh, na última quinta-feira, eu vou, em respeito ao, a, a solicitação de sustentação oral, eu vou, eu vou ler aqui o, o relatório para passarmos a, a ouvir a sustentação. Em 19 de novembro de 2004, por meio do despacho número 931, foi aprovado o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Salto do Sapo, no qual foram identificados sete empreendimentos, dentre eles o aproveitamento S Salto do Sa Sapo Parecis, com 5.770 kW de potência instalada. A PCH Salto do Sapo Parecis teve seu registro ativo e aceite concedidos por meio dos despachos 1974, de 9 de julho de 2010, e número 1899, de 4 de junho de 2012, respectivamente, e em 10 de setembro de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, emitiu o despacho número 3199, registrando a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo, conhecido como DRSPCH, dessa usina, com 4.400 kW de potência instalada, apresentado pela Hidroelétrica Médio Norte Limitada. Em 18 de novembro de 2016, foi publicada a Lei Número 13.360, alterando de 3.000 para 5.000 kW o limite superior dos empreendimentos hidrelétricos considerados como de capacidade reduzida, sendo dispensados de outorga. Em 25 de abril de 2017, por meio do ofício Número 479, a SCG informou ao empreendedor que, em função da alteração promovida pela Lei Número 13.360, a PCH Salto do sapo Parecis estaria enquadrada como central geradora de capacidade reduzida, que também é conhecida como CGH, e por esse motivo estaria dispensada de concessão, permissão e autorização, devendo ser apenas comunicada ao poder concedente após sua implantação. Comunicou também que, por esse motivo, o DRS-PCH emitido para o empreendimento seria revogado. Em 20 de, abril, é, de fevereiro de 2018, a hidrelétrica Médio Norte limitada, protocolou novos estudos de projeto básico com ampliação da potência de referência da PCH de 4.400 para 5.200 kW. Em 4 de dezembro de 2019, a SCG emitiu a nota técnica número 879, avaliando os estudos da usina com 5.200 kW, concluindo que ela continuaria enquadrada como CGH. Em 4 de outubro de 2022, a ECG emitiu o despacho número 2.875, decidindo revogar os despachos 1.974, antes citado, e 1.899, também citados, e o 3.199, os três citados anteriormente. e Excluir do aproveitamento eh, da partição de quedas, que consta dos estudos de inventário, aprovado por meio de despacho 931, de 19 de novembro de 2004. Em 31 de outubro de 2022, a recorrente protocolou carta com pedido de reconsideração da decisão contida no despacho 2875. Em 30 de janeiro de 2023, na terceira sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 30 de março de 2023, recebi a empresa, em reunião, é, o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Guilherme Bedejuc, representante dos senhores MacLeibert, Luiz Formigoni e Wellington Vladimir Formigoni. O senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Bom dia, senhores diretores, diretor Elvio, diretor Ricardo Tille, diretora Agnes Costa. Carlos Eduardo, e também o procurador-geral Luiz Eduardo. É, eu, senhores, estou representando uh, duas pessoas físicas, os senhores Maclebert Formigoni e Wellington Formigoni. É uma intervenção que uh, essas duas pessoas trouxeram neste processo, uh, representado por mim. Eu só quero checar o botão. Isso. Uh, bom, senhores, é... Uh, meus clientes, chamarei aqui de irmãos Sormigoni, eles são proprietários de uma área relevante de terra à margem direita do rio Paracis. O rio em questão onde será, onde existe um projeto é, para a construção da hidrelétrica saldo do é, é uma gleba relevante, é, indispensável para a construção da usina. E os dois irmãos eles têm um interesse constituído, atual, de construir a usina eh, na sua propriedade, envolvendo também as propriedades adjacentes no regime de registro. Né? O regime de eh, que dispensa uma autorização ou uma concessão para a implantação do empreendimento. É, acho importante trazer um contexto muito breve da entrada dos irmãos Formigoni nesse processo. É, vale resgatar que o empreendimento em questão ele foi identificado nos estudos de inventário, em 2004, como uma usina de 5,7 megawatts. Claramente, era uma PCH na época, o limite era 1 megawatt, para uma caracterização de uma PCH. Então, era uma PCH. Em 2011, a Médio Norte, tendo registro ativo é, para apresentar um projeto básico, ela primeiro solicitou uma justificativa para mudar o nível de água estabelecido no inventário. Já percebia-se naquela época que haveria uma restrição ambiental, que elevaria a redução da queda de empreendimento. E com base nisso, em 2012, apresentou então um projeto contendo uma potência de 4,4 megawatts. A motivação seria a redução da queda, pelas restrições apontadas pela interessada no projeto. A aprovação do projeto básico aconteceu em 2015, a ANEL-SCG avaliou a alteração da cota solicitada e entendeu que o um empreendimento com 4.400 kW atendia ao aproveitamento ótimo é, do curso de água. Em 2016, sobreveio a Lei 13.360, alterou para 5 MW a potência de enquadramento de uma CGH. É, e foi nesse contexto que a ANEL, em 2017, notificou a hidrelétrica médio-norte sobre eh, a inaplicabilidade do procedimento de outorga para a usina em questão, eh, comunicando que a usina seria tratada como uma CGH, uma Central Geradora de Capacidade Reduzida, sujeita a registro. Em seguida, a Médio Norte ela comunicou que pretendia fazer um projeto eh, para aumento de potência, elevando a potência para 5,2 megawatts. Apresentou esse projeto em fevereiro de 2018, e os meus clientes, então, passaram a verificar a questão, interessados que eram na construção da usina, pois eram conhecedores do curso de água há muitos anos, eles apresentaram nestes autos uma manifestação, opondo-se à revisão do projeto básico, apresentado pela Hidroelétrica Médio Norte, indicando alguns sinais de que essa alteração de potência teria a única finalidade de promover o enquadramento como PCH e, assim, é, predispor essa usina a uma outorga de autorização que poderia levar futuramente à utilização de uma DUP para desapropriação. Este A matéria foi analisada muito pormenorizadamente pela SCG. É, eu diria que a avaliação do projeto pela SCG teve esse filtro de entender né, se aquele empreendimento ele era elegível a um aumento de potência, considerando essa situação da lei 13.360, que aumentou para 5 megawatts a potência de divisa né, entre gás e pch Então, por isso, ao avaliar os estudos hidrológicos, a SCG na nota técnica de 2019, ela concluiu que as vazões que o empreendedor havia estimado para a usina, elas estavam majoradas, <coughs> e não correspondiam <coughs> e não retratavam com fidelidade o comportamento hídrico da região. Em seguida, a nota técnica ressaltou né, que haveria uma supermotorização desse empreendimento é, baseado nessa majoração da, das afluências. Né? E aqui, é, <coughs> também da nota técnica, nós extraímos essa curva né, de energia e potência, mostrando que os incrementos marginais, acima da potência de 4 megawatts, principalmente na potência de 5 megawatts, o incremento de potência traria uma contribuição mínima em termos de geração de energia elétrica. Então, com base nisso, a conclusão da nota técnica foi de que a usina deveria ser enquadrada como CGH, conforme já demonstrado no projeto básico anterior, apresentado pelo próprio empreendedor, e o sítio excluído da partição de quedas dos estudos de inventário do Rio do Sapo, para que qualquer interessado possa implantá-lo e somente comunicar a ANEL quando isto ocorrer. Esta avaliação ela foi ratificada em duas outras oportunidades pela SCG, quando avaliou argumentos técnicos e complementações trazidas pela Hidrelétrica Médio Norte. Em todas as situações, ficou evidente que a usina ela não dispunha de recurso hídrico suficiente para ter uma potência de 5,2 megawatts, que haveria uma sobremotorização da usina. A relevância jurídica da discussão que nós trazemos, primeiro, é um possível desvio de finalidade nesse aumento de potência. É, aparentemente, essa é a nossa leitura, O um enquadramento como o PCH, ele teria a única finalidade, não de trazer um aproveitamento ótimo, do rio, mas levar a um enquadramento que permita ter uma outorga para posterior desapropriação da terra. A legitimidade e interesse dos senhores MacLeibert, Formigoni e Wellington Formigoni sendo proprietários, eles têm interesse na construção da usina e empreender na região, usando a prerrogativa do artigo 176, parágrafo 4º da Constituição, relativa à possibilidade de explorar pequenos, aproveitamentos de pequeno de pequeno porte, sem é, autorização ou concessão. E temos aqui uma questão de ordem pública, de isonomia Na medida em que a lei 13.360 aumentou para 5 megawatts, o limite de enquadramento, passa a ser delicada essa avaliação do aumento da potência posterior à lei. É, o que é importante preservar aqui? Existe um direito claro é, de qualquer interessado explorar esses empreendimentos, independente de concessão ou autorização, é importante que a ANEL, como gestora dos recursos hidráulicos, defina se o empreendimento é uma CGH ou uma PCH para fins do uso da prerrogativa é, do artigo 176, parágrafo 4 da Constituição e do artigo 8º da Lei nº é, E nós entendemos que a análise aqui deve ser bastante criteriosa e não deve ser aberto espaço para sobremotorizações não justificadas. Então, né? é, o que nós temos aqui como risco dessa decisão é abrir espaço, um precedente para supermotorizações ou sobremotorizações e empreendimentos apenas para se preservar o enquadramento como o PCH. Então, entendemos que é uma questão de ordem pública relevante e o nosso pedido é que, senhor relator, que seja conferido um olhar mais atento a este aspecto, é, que entendemos crucial no deslinde do caso e que seja então não provido o recurso da hidrelétrica médio norte e seja confirmada a decisão da SCG objeto do despacho 2875 no sentido de reconhecer o enquadramento da do assalto dos aparecidos como uma CGH e assim excluí-la da partição de quedas obrigado senhores procurador Luiz Eduardo Senhora diretores, senhora diretora Agnes, eh, primeiro queria cumprimentar eh, Guilherme Berejuc, eh, um grande profissional, advogado do setor elétrico, do, doutor Elvio, eh, porque tenho eh, grande admiração. Nesse caso, a Procuradoria ela não se manifestou por meio de parecer e me parece que a discussão ela é eminentemente técnica, porque o que se discute aqui é se o enquadramento da, do potencial é como CGH ou PCH. E a discussão toda está relacionada, até anotei aqui, em relação à superestimação ou não das vazões estimadas. Então, por essa razão, eu não me sinto habilitado a proferir uma opinião é, que se inseriria no, na competência técnica da ANEL. Obrigado, Luiz Eduardo. Vou é, fazer aqui primeiro uma, pequena, uma breve referência à sustentação, também cumprimentando aqui Berejuque, que representou é, os interessados nesse processo, também com, com o devido respeito, né, porque temos aí, da mesma forma que disse o procurador, Geraldo Anel, eh, temos aí um, um respeito pelo pela atuação sempre eh, com, com atenção e, e com eh, a, a, a educação, que, que sempre é peculiar. Então, obrigado, Berejuc, mas quero fazer aqui uma observação. É exatamente isso que estamos deliberando aqui. Como ele disse, eh, nós estamos sempre olhando atentamente aquilo que que é competência da agência, que é o, ao, ao, o aproveitamento ótimo dos potenciais ou do potencial hidráulico brasileiro. É claro que aqui no voto, como estava, já estava disponível, né? todos sabem que eu estou votando, é, encaminhando, na verdade, por, de forma diferente da área técnica, e como bem ressaltou o, o representante das, da, dos interessados, é... A área técnica ela opina, a área técnica faz estudos e depois esse, o assunto é submetido à diretoria que pode eventualmente também fazendo estudos adicionais, é, especialmente quando ela é provocada a fazer isso, quando o relator é provocado a fazer isso e a própria diretoria, quando o processo vem à deliberação. É, e, e foi o caso né, nessa situação, porque nós recebemos, como eu disse no relatório. É a, a empresa e, que contratou uma consultoria e levantou a possibilidade de estarmos, não estarmos aproveitando de forma ótima o, aquele aproveitamento hidráulico. e Isso nos fez refletir, fomos investigar e verificamos que realmente poderia ser essa a situação e olhando tecnicamente o caso, nós verificamos, portanto, que poderia sim ser um empreendimento acima de 5 megawatts, como foi colocado aqui pela na sustentação oral, em que a lei, nesses casos, ela define que precisa haver uma outorga. E é o que nós estamos propondo aqui, que, que haja a outorga nos empreendimentos abaixo de 5 megawatts, ele, ele é dispensado. Então, é importante também a gente ressaltar esta expressão, ele é dispensado de outorga. A ANEL poderia, até por conta de atendimento ao interesse público, né, ela poderia, inclusive, outorgar um empreendimento abaixo de 5. E já existem alguns casos, né, que inclusive empreendimentos que participaram do leilão de leilão, como registrados, porque tinham potência abaixo de 5, ou abaixo de 3, ou abaixo de 1, um, dependendo do, do período do, em que, em que é, ele foi ele foi ele ele participou de leilão. E eles, a partir de então, eles foram outorgados, mesmo com a lei estabelecendo que eles poderiam ser, eles estariam dispensados de outorga. Então, esse é o movimento que nós fazemos aqui. As áreas técnicas têm uma importância grande. É... E, e nos subsidiam com informações e análises, e, eventualmente, nós aqui fazemos uma outra análise e chegamos à conclusão diferente da área técnica. E aqui, é, bereju que eu faço uma, uma referência, né, você fez referência aos estudos de engenharia, então foi bastante oportuno eu ter falado na, nas, nos informes iniciais que ontem foi o dia da engenharia, e é exatamente isso que claro que nós olhamos do ponto de vista da engenharia do ponto de vista econômico do ponto de vista jurídico e, e olhamos todo, todos os aspectos que envolvem os processos que que vêm para a deliberação no colegiado então aqui nós olhamos do ponto de vista de engenharia e chegamos à conclusão de que eh, poderia ser sim um empreendimento acima com potência instalada acima de eh, 5 megawatt, que nesse caso seria obrigatório a autorga, obrigatória a autorga. Então trata-se do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Médio Norte Limitada em face do despacho 2875 de 2022, exarado pela SCG, que revogou os despachos 1974 de 2010 e 1899 de 2012 e 3199 de 2015. E ele, ele, est os estudos eles constam do, do inventário que foi aprovado pelo despacho 931 de 2004. Veja é. que há sempre a possibilidade, depois do inventário e na fase de projeto básico e na fase depois posterior de projeto executivo, há alterações de potência. É muito comum que isso aconteça. Vou citar aqui um exemplo que foi esse eu tenho certeza que todos lembram o caso da usina hidrelétrica de Giral a usina hidrelétrica de Giral ela no, no inventário ela estava numa posição do, do, no, no rio e posteriormente foi foi feita uma reavaliação durante o, o projeto básico e chegou à conclusão de que a melhor localização seria uma outra 9 quilômetros abaixo no rio a jusante e além disso o projeto básico ele era é, com uma determinada potência, e depois, durante a fase de execução do projeto, se chegou à conclusão de que poderiam ser instaladas mais seis unidades geradoras, e a potência instalada da usina ela foi alterada para mais. Isso, se nós olhássemos pelo, projeto, pelo inventário, nós poderíamos chegar à conclusão de que não poderia ser uma potência diferente. Mas o, são exatamente essas as fases, inventário, projeto básico, projeto executivo. Então, há possibilidade, sim, de mudança de potência, não é o fato de ter sido aprovado no inventário que permanecerá assim é, durante todo o processo de execução da obra. Eu vou dispensar aqui a questão da, da tempestividade, ele foi um, um, um recurso que foi tempestivo. É, quanto ao mérito, a PCH salto do sal, salto dois. PCH Salto do Sapo-Parecis, foi identificada nos estudos de inventário com uma potência de 5.770 kW. Na fase de elaboração e avaliação da adequabilidade do projeto básico, a interessada indicou que a potência instalada do aproveitamento seria de 4.400 kW. Da análise desse estudo, a ECG concluiu pela adequabilidade do projeto básico, em relação aos estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico, ainda que com uma redução em relação à potência estimada nos estudos de inventário. Então é exatamente isso que eu estava fazendo referência anteriormente. Nos termos da nota técnica número 130 de 2015, a SEJA indicou que a redução de potência decorreu da alteração da cota de montante e jusante, com vista a atender a determinação do órgão ambiental local para fins de emissão da licença prévia. Após a emissão do despacho de registro de adequabilidade do projeto básico da PCH, a, com a potência de 4.400, houve a publicação da Lei 13.360, em 2016, que alterou o limite de potência do enquadramento de usinas hidrelétricas de capacidade reduzida de 3.000 para 5.000 kW. Essa mudança legal implicou no enquadramento da PCH como CGH, dispensado, portanto, de outorga, como disse anteriormente, devendo ser apenas comunicado ao poder concedente, no caso representado pela ANEL. E conse consequentemente, esse despacho de DRS -PCH, ele foi revogado pela área técnica e tem competência para isso. Ao ser notificado dos desdobramentos da mudança legal, que alterou o limite das, da, o limite das usinas, limite de potência das, das usinas de capacidade reduzida, a empresa informou que dispunha de novo projeto, apontando que o aproveitamento teria potência de 5.200 kW. A SCG avaliou tal estudo e verificou que a empresa estava propondo um novo arranjo para a usina, com a alteração do nível de jusante de 283, 82 para 281,44 metros, e alterando o valor referente à vazão média de longo termo, de 2,97 metros cúbicos por segundo para 3,7 metros cúbicos por segundo. É, em sua conclusão, a SG indicou que as vazões emitidas, estimadas é, para a PCH é, no projeto com 5.200 quilowatts Encontram-se majoradas, não retratando com fidelidade o comportamento hídrico da região. Concluiu, por fim, que em todos os cenários de níveis de motorização analisados, as características do empreendimento se mantêm como CGH. Assim, tendo verificado que o aproveitamento é, possui características de CGH e, portanto, está dispensado de outorga, a ECG revogou os atos associados à análise e avaliação da adequabilidade do projeto básico, e excluiu o aproveitamento da partição de quedas da, do rio do Sapo, que é também muito comum, né? como ele é dispensado de outorga, nesses nesse casos os empreendimentos são dispensados, eles não fazem parte do, o, do inventário, porque o inventário ele busca o aproveitamento ótimo, e... É, no, qualquer empreendedor, qualquer interessado, pode, eventualmente, instalar uma, uma CGH, uma vez que ela é dispensada de outorga E, resignada com a decisão, a interessada interpôs pedido de reconsideração. Em sede de juízo de reconsideração, a SCG manteve a decisão, reafirmando que o aproveitamento salto do sapo parecista tem características de CGH. No seu recurso, a empresa alega que a ANEL deve fazer análise do sumário executivo, avaliando a apresentação de documentos e a adequabilidade dos estudos apresentados, verificando os aspectos definidores do potencial hidráulico, principalmente queda, potência e fator de capacidade, atribuindo-se qualquer responsabilidade por eventuais erros, falsificações ou distorções exclusivamente ao engenheiro responsável. Desta forma, a empresa aponta que a nota técnica da SCG, que analisou o pedido de ampliação para 5.200 kW, não deveria ter adentrado nas questões referentes à vazão disponível, devendo presumir a veracidade das informações. Por fim, aponta que não há qualquer dispositivo regulatório que impeça a instalação de uma capacidade de geração que possa gerar vantagens para o investidor, para o mercado e para o país. dessa forma, a empresa afirma que afirma não ser compreensível a recusa da Anel, que subutiliza a potencialidade hidrelétrica local e priva o sistema e o mercado de uma energia excedente que seria entregue sem qualquer custo para a sociedade, completamente suportada pelo investidor. No caso Intela, a SCG avaliou que os novos estudos avaliou os novos estudos indicou que eles uh, determinam vazão disponível superestimada e disponibilidade hídrica do aproveitamento. E, portanto, a hidrelétrica Médio Norte, não, a empresa, não logrou êxito em comprovar que aquele aproveitamento tem características de, PC, de uma PCH. Tendo ponderado as análises da área técnica e a manifestação da empresa, entendo caber razão às alegações da, da interessada, motivo pelo qual encaminho meu voto no sentido de reformar a decisão exarada pela SCG. A avaliação da adequabilidade do projeto básico em relação ao aproveitamento ótimo pressupõe a análise dos aspectos definidores do potencial hidráulico, a saber, queda bruta, diferença entre nível de montante e jusante do empreendimento, e vazão disponível. Ao apresentar um novo projeto, alterando as características do empreendimento que já havia sido avaliado pela ANEL, cabe à ANEL verificar se permanece a permissa de uso adequado do potencial hidráulico. A ECG indicou que a série de vazões apresentada pela empresa, superestima a disponibilidade hídrica, majorando inadequadamente os estudos energéticos e indicando uma sobremotorização da usina, razões pelas quais o projeto básico revisado não deve ser aprovado. No entanto, permito-me divergir da área técnica, se a ampliação de potência agrega energia ao sistema, a sobremotorização não traz prejuízo ao consumidor, sendo decisão do empreendedor no âmbito de sua avaliação econômico-financeira. No presente caso, é, ainda que se considere que a série estimada pela área técnica é a mais adequada, a simulação energética realizada pela própria SCG e reproduzida na, fi, na tabela, na figura 1, aponta ganhos energéticos até o limite da potência de 5,2 megawatts, que está representado aqui nessa tabela. É, na tabela 1 das, do, da sustentação, da fundamentação do voto. Dessa forma, não identifico no projeto básico, revisado, apresentado pela empresa, com potência instalada de 5,2 megawatts, qualquer prejuízo ao uso do potencial hidráulico, visto que o próprio estudo do inventário estimava uma potência de 5,7 megawatts, configurando uma diferença inferior a 10%. No entanto, como a SCG identificou que a série de evasões adotada no projeto não representa adequadamente as características hídricas do empreendimento, entendo pertinente que o interessado revise o projeto básico adotando uma série que atenda às premissas apontadas, como a referência para a realização dos estudos energéticos e definição da potência instalada. Isto é importante porque a manutenção de uma série de invasões inadequadas superestima a garantia física da usina, o que não é desejável. Assim, proponho o propõe o voto para conhecer e dar provimento ao recurso interposto de forma a reestabelecer os efeitos do despacho, dos despachos 1974 de 2010, 1899 de 2012 e 3199 de 2015, e determinar que o interessado apresente a revisão do projeto básico, considerando de, na definição da série de vazões as premissas apontadas pela área técnica para fins de emissão do DRS-PCH referente ao projeto básico revisado na PCH Salto do Parecis, Sapo, do é, PCH Salto do Sapo Parecis, com 5200 kW. Passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo do, nos autos do processo 48.500.000.828.2010.33, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Médio Norte Limitada, em face do despacho 2.875 de 2022, e no mérito, dá-lhe provimento restabelecendo os efeitos dos despachos 1.974 de 2010, 1.899 de 2012 e 3.199 de 2015 e determinar. Que o interessado presente a revisão do projeto básico, considerando na definição da série de vazões as premissas apontadas pela SCG para fins de emissão do DRS-PCH referente ao projeto básico revisado da PCH Salto do Sapo Parecis com 5.200 kW. É o voto em discussão. É, muito, gostei muito da leitura do voto, Elvis, assim, acho que esclarece bastante. É. Eu tenho uma dúvida: qual é o efeito prático se, no fundo, depois eles, eles revisarem a série de evasões e a gente já tiver. É, aí essa DRS-PCH sai com qual potência? 5,200? Ou, ou porque se vai que assim, o que a área técnica sustenta é que assim, a série de evasões mais adequada não chegaria nesse número. O que acontece na prática se eles revisarem o. É, a proposta aqui é que, é, com 5.200, nós já verificamos que tem uma, uma curva, que está no, na fundamentação, chamada de curva de permanência, e a gente verifica que, de fato, cabe os 5.200. Mas, é, do ponto de vista energético, né, é, tem, é, precisaria avaliar se esses 5.200, eles vão gerar mais ou menos energia em relação àquilo que foi... É destacado pela empresa e pela SCG. Então, essa é a questão. Na, da, do, do ponto de vista de permanência, ele realmente cabe 5.200. Mas a dúvida é em relação à quantidade de energia que ele poderia gerar com esses 5.200 kW de potência. Ele vai, por isso que nós colocamos aqui, é uma, é uma questão econômico-financeira, da análise né, do custo-benefício para o empreendedor. Se ele instala uma potência de 5.200, mas não gera o suficiente para remunerar o seu investimento é uma questão de decisão estratégica da própria empresa mas que cabe 5.200 isso ficou caracterizado pela pela é, análise que foi feita né? no, no, no seu voto fundamentação no parágrafo 30 você fala assim dessa forma não edifica o projeto básico revisado apresentado pela empresa com potência de salário de 5.2 Qualquer prejuízo no, no uso do potencial é visto que o próprio estudo inventário estimava uma potente 5,7. Mas esse estudo de 5,7 é antes da, das limitações impostas pelo, pela restrição do, do, da licença ambiental. Né? Porque a licença prévia. É, é, desculpa, isso, a licença isso, prévia, é, é prévia que é criou uma limitação na queda por, por restrições ambientais. É, isso me deixou um pouco na dúvida o seguinte, mas na verdade então o estudo... É, o estudo do inventário estimava uma potência de 5,7% antes da limitação. Depois da dessa limitação. limitação, ele caiu para 4,4%. Isso, então, considerando a, a, a, a, as vazões, que ou a, a quantidade de água, falando em termos mais, mais é, grosseiros, a quantidade de água que existia no local, caiu para 4,4%. Mas Ele cai para 4,4% porque existe uma limitação na cota você tinha uma cota superior, com inundação maior, lógico que aí você tem uma, uma queda maior, e você, por restrições ambientais, você tem que diminuir essa cota, essa então você limita a quantidade de água, claro, e, e limita a queda, diminui a evasão. Então, assim, mas é aí que você faz uma comparação de 5,2, falando que é inferior a, a 10%, só que, na verdade, o estudo que efetivamente está valendo é o de 4,4. Pelo inventário. Pelo inventário. Pelo inventário. Então, aí, realizado o inventário, passou a fase de projeto básico. Aí se identificou que poderia ser uma usina maior do que 4.4 de potência instalada. Então, a, a, a potência instalada e a quantidade de energia, ela está sempre relacionada a duas variáveis básicas, né? queda e vazão. Então, essas duas variáveis é que vão definir qual é a melhor potência a ser instalada Desde que caiba, né, considerando a, a, perma, a curva de permanência, é, que pode ser instalada naquele local. Então, que num estudo de projeto básico foi identificado que caberia sim uma potência, mesmo com aquela queda restrita por conta do licenciamento ambiental, caberia uma potência maior de 5200. E a questão que ficou é, só é, pendente aqui é quanto de energia que ele poderia gerar. Tá. Aí eu vou agora eu vou colocar minha preocupação aqui nesse processo. Basicamente é. A gente sabe que abaixo de 5 MB a gente tem um ACGH que não precisa de autorga, de, de, de E acima é necessário que tenha autorga. E acima ele, tem, ele faz direito ao uso da DUP. Acho que nós vamos discutir aqui. a, que, a, a Passa mais uma vez é a minha preocupação. É, a agência ser usada como instrumento de... de de muleta para uma discussão judicial de, de, de, de propriedade. Acho que nós discutimos isso em um outro processo anteriormente. Assim. É a minha grande preocupação é se isso aí não é um artifício que ele está usando de instalação de potência, esse mesmo concurso adicional, e não agregando energia ao sistema, para simplesmente de... Li, de desculpa. É, Deu de, de, não para, Simplesmente... É... é de, de uma maneira de se enquadrar numa, numa caracterização que ele tem direito a dupe e aí sim usar um, um artifício aqui. É, essa é a minha grande dúvida, se eu consigo caracterizar que isso não é um artifício, que isso efetivamente é o, é o melhor ser feito para o aproveitamento do rio. Acho que é a é, dúvida eu, que verdade, me resta. Na verdade, a nossa análise aí foi feita pela nossa assessoria e considerando aquilo que foi trazido pela consultoria que foi contratada pela empresa. E foi muito bem destacado, inclusive, pela, por essa consultoria, de que ele não estava olhando se é dupe ou se, não, se tem dupe ou não tem dupe. Então, nós, esse é, nós, nós retiramos isso da nossa análise. Assim, ó, abstraímos da análise essa questão. Olhamos tecnicamente. Então, do ponto de vista técnico, cabe, na nossa percepção, uma potência instalada de 5.200. Se a questão da dupe para nós, é uma questão que não, não entraria na nossa análise. Nós não pautamos a nossa análise por, é, pelo interesse em ter do, declaração de utilidade pública ou não. Nós olhamos tecnicamente. E, tecnicamente, cabe, na nossa percepção, uma potência de 5.200. Essa, é, nós não inferimos absolutamente nada em relação a se ele faz isso para tentar uma desapropriação de áreas ou não. Quer dizer, nós olhamos tecnicamente, de fato, pela nossa avaliação, de, de novo, pela nossa avaliação, caberia sim uma potência instalada de 5.200. Se caracterizada a potência de 5.200, ele tem que ter outorga, ele não pode implantar o aproveitamento sem a autorização da ANEL. Mas nós não nós avaliamos, por isso que eu fiz referência ao dia da engenharia, que foi mencionado antes. Do ponto de vista de engenharia, nós avaliamos que cabe, sim, uma potência maior. A consequência disso, óbvio que é a possibilidade de ter uma declaração de utilidade pública no caso, mas nós não, não, não pautamos a nossa avaliação por, esse, por essa condição. Eu também tenho esse olhar, e assim, acho que ficou claro no seu voto, é, a minha dúvida ficou muito nessa questão do atendimento do interesse público e pelo que você justamente ressaltou, que é o nosso olhar sobre o aproveitamento ótimo nesse caso específico. Aí eu estava muito em dúvida com a questão da garantia física, mas essa determinação que você colocou, eu acho que resolve é, essa questão. E ainda fiquei pensando né, sobre a garantia física, porque aí você, você que é o um engenheiro, você pode me ajudar nisso, mas assim, até... Para efeitos de contratação de potência, né, que a gente tem falado mais recentemente, você ter uma potência instalada maior também não é de todo negativo nesse contexto, assim, que não é só o ganho energético, que eventualmente conta hoje em dia, para o interesse público, né? Então, isso eu fiquei pensando. É, e aí, quando você, de alguma forma, consegue refletir isso, pelo menos... A, porque eu estava preocupado com a garantia física, né? Eu falei, puxa, é, de repente, se tem um efeito na garantia física, a gente está com todo esse problema de, de, de garantia física de papel e tal, então, mas entendo que essa determinação 3 atende isso, certo? É verdade, é verdade. Eu vou só fazer aqui uma referência, aqui eu, eu não sou engenheiro, eu sou regulador, mas casualmente eu tenho um diploma de engenharia, mas, por exemplo, o, o, o diretor Ricardo e a diretora Agnes são reguladores, embora não sejam engenheiros. Tá? É, eu... É, é, é exatamente isso, diretor Agnes. É claro que quando nós falamos... Porque às vezes se, há, se faz uma certa confusão né, em relação à potência e energia. Né? Quer dizer, a potência é tão necessária necessário tão importante quanto a energia né, em determinadas situações. É muito o que se discutiu, por exemplo, com a usina de Belo Monte. Né? A usina de Belo Monte tem é, uma potência de um, é, próximo de 11 mil megawatts e é, tem é, uma uma garantia física, ela gera uma quantidade de energia média né, ao longo do tempo de 40% do, da potência instalada quando a média brasileira é de em torno de 55%. É, então, alguns criticam, né, olha, a usina poderia ser uma usina melhor. Claro, poderia ser uma usina melhor, né? mas também é, inundando áreas maiores né, e, e trazendo algumas dificuldades. Então, a quantidade de energia gerada ela é menor do que a média brasileira por outro lado, ela tem uma potência instalada que é, é também importante de ser aproveitada. Aqui, lógico, eu estou dando o um exemplo de 11 mil megawatts perante 5.200 é, quilowatts, ou 5,2 megawatts. Né? É, parece até estranho a gente fazer essa comparação com usina, uma usina do, desse porte. Né? Mas é só para fazer a referência à importância da potência e da energia nos empreendimentos. Não, só, é, assim, quer, né? eu, eu não tenho dúvida do que você está colocando e que o doutor tá o minha, minha preocupação é, é: você tem que ter uma potência, uma curva de potência um aproveitamento ótimo. Você olha a curva de, de potência, a, a, a, quando você começa a agregar potência que e agrega energia no mercado, na, no, no sistema, é, eu com 4,4 estou com 3,01 de, de energia média, 4,6 303, 4,8 304. E aí, eu não vejo o aumento de potência agregando efetivamente energia ao mercado. Me, pa me parece que trata-se de um artifício para caracterizar uma, uma, uma PCH no lugar onde efetivamente caberia uma CGH. Eu acho que essa curva me, me, me, me, me traz bastante receio de ser essa, essa potência extra não como um fator de agregação de potência, mas sim um artifício para futuramente usar a, a DUP como é, solução de problema fundiário. É, na verdade, quando eu coloquei a tabela, aqui está como tabela 5, acho que é a tabela 5, só que foi trazido pela... É, é, ele, a tabela 5 não em relação à fundamentação, mas aquilo que veio da, da, na nota técnica da área. Né? A gente vê que com 5... É, 5.4 e 5.6, né? De potência instalada, o fator de o fator de capacidade, que, é, que representa a energia média, né? Ele está em 56,5, 55, é, perdão, 54, eu tô, tá muito pequenininho aqui, deixa eu só aumentar um pouco. É, 50 Ah, não, ah, beleza, desculpa. Eu estou olhando a minha tela e tem uma outra aqui. 56,5, 54,5, em termos de fator de capacidade. Então, ele continua sendo um fator de capacidade é, in, in, bem interessante, né? e do ponto de vista do aproveitamento. E é, se nós observarmos ali que é, a, o aproveitamento energético, né, percentualmente, ele é até com 5,4. 5.6 ele ele sobe para é, 95% então ele tem a, a primeira segunda terceira quarta quinta sexta sétima oitavo nona décima coluna aqui do do da, da tabela então assim a nossa avaliação é de que realmente ele ele ele ele é import, mesmo jogando os 5.2 é essa essa essa simulação que nós fizemos ela é traz um, um bom aproveitamento do ponto de vista energético também claro que por isso que precisaria ser um ser refinado o estudo porque ela, a, a empresa considerou do ponto de vista energético uma uma série de vazões que no nosso entendimento também não é compatível quer dizer é, do ponto de vista de permanência é compatível para a potência mas em termos de geração de energia é melhor usar a série de vazões da que a SCG utilizou. então Que é essa que está na tabela 5 da fundamentação. tá? Então é, Por isso que eu pedi, estou recomendando aqui que ela faça o estudo energético para avaliar o quanto efetivamente ela poderia ter, como bem lembrou a diretora Agnes, de garantia física para esse, esse empreendimento. Essa, essa é a avaliação que eu entendi que seria, seria razoável que fosse feito. Alguma outra observação? É, em votação. Adorei os esclarecimentos, mas eu vou pedir vistas, eu vou estudar mais um pouco. Está ótimo. <risos> Bom, é, concedido vistas à diretora Agnes, e conforme foi mencionado pelo secretário Carlos Eduardo, perdão, no início da reunião, esse era o único processo na pauta, Portanto, eu declaro encerrada a reunião, agradecendo à diretora Agnes, diretor Ricardo, ao procurador-geral Luiz Eduardo, ao secretário-geral Carlos Eduardo, e a todos e todas que nos acompanham, e nos acompanharam durante essa reunião, e está encerrada, portanto.